Só que o teu futuro só começa quando você dá o primeiro passo. Você está focado em ter muito, porque você não está usando pouco. O problema não é ter muito ou pouco, é se você está usando... Existem princípios para crescer. E a gente às vezes esquece que... Quanto mais nos aproximamos dos princípios Mais perto das promessas ficamos também A gente foca tanto na realidade atual A gente foca tanto na limitação Que a gente impede, a gente fica impedido de dar o primeiro passo Só que o teu futuro só começa quando você dá o primeiro passo Você está focado em ter muito porque você não está usando pouco O problema não é ter muito ou pouco É se você está usando o que Deus te colocou, ainda que seja pouco Mas a verdade é que quem é fiel no pouco é o próximo candidato para entrar no muito. O pouco que você sabe não pode ser limite para o que Deus quer fazer hoje na tua vida. O pouco que você tem não é limite para o Deus sem limite que você serve. O tempo todo a gente acaba se tornando especialistas em não valorizar o que Deus nos entregou. Mas tem gente que não valoriza o que tem, não por comparação. Tem gente que não valoriza o que tem e o que Deus entregou, porque não sabe o quanto isso é importante para o teu sentido de vida, para o cumprimento da tua missão na Terra. Não sabe o quanto isso vale para a criação do teu futuro, do teu destino. Tem gente que não tem a mínima ideia de que Deus é tão perfeito que tudo que você precisa, inclusive as dores que você passou, Ele já te entregou para formar o teu eu de hoje e para programar o teu futuro de amanhã. Então, ao invés de você reclamar porque não tem, você vai começar a valorizar o que tem. Porque com aquilo que você tem, Deus vai fazer um milagre acontecer. Quem não valoriza o que tem na mão, por mais pouco que seja, perde a oportunidade de ser um canal de milagre. Perde a oportunidade de criar, de forjar o próprio futuro. Então a gente é especialista em achar maravilhoso o que os outros têm e depreciar o que nós temos. A família é minha, pode ter famílias mais bonitas, pode ter família mais rica, pode ter família mais espiritual, pode ter família o que for, não quero saber, eu quero saber que é minha, eu amo, eu cuido e é a minha, eu honro minha família, eu honro meus filhos. Então tem muita gente que recebe coisas divinas e perde por não valorizar, você só faz crescer aquilo que você valoriza, tudo que você despreza você perde, mas o que você valoriza, expande. Então, o pouco que você tem, o donzinho pequeno que você tem, que você gosta de até ter outro. Mas o que você tem, começa a valorizar para ver onde Deus te bota com esse dom. Cada ser humano que está aqui hoje recebeu um código divino que, desde quando você saiu do ventre da tua mãe, está dentro de você. E quando você descobre o que é isso, eu sei qual é o meu, você vai saber qual é o teu, você não pode negociar, você não pode zombar, você não pode brincar com isso. Que o destino que Deus traçou para você é imutável a trajetória que você escolhe, você tem uma família, protege a sua família, valoriza a sua família, tira os olhos dos outros e coloca os olhos aqui dentro olha, no que Deus já depositou em você, seja fiel no pouco e se prepare para viver o extraordinário de Deus e tudo que você despreza você perde, com medo ou sem medo, faz, com medo ou sem medo usa o que Deus te deu, com dinheiro ou sem dinheiro, faz. O rumo da tua caminhada na terra vai mudar. O que Deus confiou em você, seja pequeno, médio ou grande, vai multiplicar. Porque tudo que Deus te deu e você usa, multiplica. Você tem que começar a deixar a vergonha de lado, timidez de lado, a covardia de lado, o medo de lado, a comparação de lado e começar a fazer aquilo que você sabe que Deus te entregou. Você faz coisas que ninguém faz? Foi Deus que colocou aí. Não, não tem nada em nós que venha de nós mesmos. Se você faz algo muito bom, que ninguém faz parecido. Você sabe que é diferente por causa disso? Usa. Nada na tua vida aconteceu por acaso. Tudo estava programado.